Beleza galera, canal X-Game Go no ar, meu nome é Carlos Sessato e hoje eu tenho uma notícia bombástica, é uma notícia muito legal e se você já curte o canal também pode se inscrever aí também... Tocar aí o sininho para você receber as próximas notificações E a notícia de hoje é que o Crackdown 2, esse joguinho aqui Está disponível para download na Retro Compatibilidade Então você pode comprar o jogo aí E se você tiver o jogo para jogar Você pode jogar aí a qualquer momento esse jogo, certo? Então basta você pegar o CD aí que você já comprou de graça Colocar lá no videogame para estar tá jogando Essa é a notícia rápida de hoje Um abraço, até mais galera Fui! Mm-hmm. <sighs>